O tempo que você ficou com ele, quanto tempo que você ficou estudando ali, acompanhando junto com ele? Três meses. Foram três, três meses, meses foi... ali? Sim, três meses. Eu queria, eu só, tinha, eu só tinha uma pergunta, uma coisa da minha vida que eu precisava alinhar. Que precisava sentar na frente dele e alinhar, e também porque eu traduzi o livro, eu precisava, porque a linguagem do livro é muito difícil. Inclusive, quem leu o português aí traduzido vai ter um monte de erro ainda, talvez, porque isso que eu estou corrigindo com o tempo, porque é uma linguagem bem difícil. Às vezes, você está escrevendo ali, fica alguma coisa errada. Mas, enfim, eu precisava sentar com ele para entender cada princípio, o que, que era o sonho, o que, que era cada coisa. Essa questão do relacionamento, que para mim, do amor, sempre foi uma coisa eu sempre amei demais o outro. Sempre, nossa, eu fazia tudo pelo outro. Eu parava minha vida para doar até o último gota de sangue no outro e levava uma lapada nas pernas, sempre. Então, aí eu queria entender isso e foi muito claro para mim. E alinhei a minha vida ali completamente com ele, que é uma pessoa totalmente assim... Eu nunca tive mestre, nunca tive professores. eu sempre estudei sozinha e sempre fui eu fui testando tudo. Então, eu queria sentar na frente do Hélio porque eu falava eu quero ver se ele é uma pessoa que escreveu só um livro ou se ele realmente vive o que ele fala. Porque eu vivia, fazia frugalidade no alimento, tudo, de dormir, sexo, tudo. Então eu segui o um livro a risca. Tudo que fala que é livro foi seguido por mim. E aí eu falei, eu preciso ser na frente dele porque ele é a única pessoa que tem essa mentalidade porque eu gosto do Krishnamurti também, mas o Krishnamurti já morreu, né? E, e que fala mais ou menos a, a mesma língua do Krishnamurti e que tá vivo. Então eu quero chegar na frente dele e sentar. Então isso foi muito grandioso para mim porque o Hélio nunca é, deu um life coach para ninguém. Sabe? Então foi uma coisa assim que ele fez por mim Que ele não fez por ninguém sabe? especial pelo dele, Entendeu? Pelo irmão dele, que é a história do livro Então assim, foi muito grandioso para mim Porque ele é um homem de integridade O Hélio é uma pessoa que Realmente ele é... Tudo que o livro fala Que o Dreamer faz, que é, é ele é Entendeu? É, então, e, a... eu... e o jeitinho dele, dá vontade de abraçar eu tão... Ele é um amor ele é o amor em pessoa, então assim, quando você está na frente dele as perguntas somem né? Eu acho que é, isso é muito intrigante assim. E é igual a gente fala, é essa mensagem aqui Se amanhã você continuar revendo esse, essa live e praticando Todo dia você pratica de novo, você não se perde mais Então Sim. assim, escolher um caminho, por isso que eu falei esse livro Tecnologia do Dreamer É muito importante porque ele é tapa na cara, ele te alinha, ele te faz acordar te, Se todo dia você lê um pouquinho, você não erra você segue uma jornada de criador consciente. Eu acho que esse é um desejo profundo meu, que todo mundo seja aí dreamers na prática e viva uma vida muito cheia de energia, cheia de vontade, assim, porque viver é muito bom. Pô, obrigado, Fer. De verdade, eu agradeço imensamente aí. Não só eu, é, mas eu é acho todo mundo aqui participou. Muitas pessoas aí foram impactadas, mas eu particularmente, eu mastiguei cada uma das suas palavras. Gostei muito dessa troca. E que a gente é. possa marcar mais vezes aí, porque você é muito muito claro no que você fala, minha mentalidade absorveu muito disso e já que a gente está em casa mesmo, o pessoal tem um monte de informação ruim sendo lançada aí que eles possam sim, ouvir sim. essa boa nova e de alguma forma esperar alguém fazer qualquer coisa boa aí, eu acho que a nossa Posso missão ver, já está né? sendo feita e, e de verdade eu agradeço muito pela oportunidade de trocar essa ideia aí que mais pessoas possam ser iluminadas nessa mentalidade, nessa crença sim. aí, que os pessoas possam ser aflorados Obrigado, viu Fer? Eu que agradeço, gratidão um profunda, e qualquer dúvida que alguém tiver aí depois, que surgir perguntas, é, a gente pode marcar outra live. Eu estou aberta aí para todas as pessoas que quiserem fazer live nos seus Instagrams aí. Essa semana eu abri, você vê como é a questão da, da, da sintonia. Eu falei, essa semana eu vou abrir para quem quiser fazer live. E aí veio você, veio outra menina e começou a surgir pessoas querendo fazer live. Então, eu tô aberta. Oi, Sim, porque é um sentimento profundo que eu tenho que às vezes tem alguma coisa que pode ser compartilhada com vocês. Então eu agradeço Bacana. profundamente por ser abrir esse caminho aí e espero que tenha sido útil para todo mundo e que a gente possa seguir junto essa jornada aí de criadores conceitos. Tamo junto, obrigado, viu? Beijo, grande, até mais. Tchau, tchau.